Olá, tudo bom? Meu nome é Abraão Costa e eu vou precisar da sua ajuda muito. Se você quiser me ajudar a eu fazer uma cirurgia com urgência, eu tenho um tumor de esmoide há oito anos, mas agora se agravou a minha situação, tá? Eu tenho um vídeo aqui no canal mostrando detalhadamente, mostrando o meu problema, mostrando minha perna, foi gravado ontem, então se você quiser me ajudar, tem um link da vaquinha aqui abaixo, vou deixar... Na descrição também o link do vídeo completo mostrando o meu problema. Eu preciso fazer essa cirurgia com urgência. E você também pode me ajudar a eu comprar a minha prótese. Por quê? Eu vou estar amputando no próximo, nos próximos dias a perna direita. Então eu preciso fazer essa cirurgia com urgência. Então se você puder me dar uma força, eu vou ficar extremamente agradecido. A perna que vai ser amputada será essa daqui. A tá? perna direita aqui que não dá para ver direito. Essa aqui é o tumor, só que essa parte do tumor que você viu é apenas a parte externa, a parte interna, ele já destruiu todo o osso. E por isso, hoje, eu não tenho mais sustentação em cima da perna direita. E como ele está se agravando muito, eu preciso fazer essa cirurgia como extrema urgência, tá? No vídeo tem as fotos e tem os vídeos Deu mostrando todo o palco, tá bom? Se você puder me ajudar, eu agradeço muito. Fica com Deus e até a próxima. Eu fui!